Olá amigos aqui do canal obra-prima é, eu gostaria de pedir antes de tudo para você antes da gente começar o vídeo hoje nós vamos falar sobre é, a preparação do terreno para a obra o início de tudo mas o início de tudo é você dar um joinha dar um like aí no nosso vídeo se inscrever no nosso canal e, principalmente, compartilhar com aquele amigo teu que está pretendendo começar uma obra. Eu não posso começar esse programa antes de agradecer a nossa parceria com o Canal Mais Brasil, na pessoa do seu diretor, J. Sardinha, e toda a nossa equipe técnica aqui, o nosso diretor, Vita, os nossos assistentes, Adriano Miyazaki e Júnior. É, vamos lá. Bom, pessoal. Nós já falamos em vídeos anteriores, principalmente naquela primeira etapa lá, sobre o que você deveria saber antes da obra. Lá a gente já falou algumas coisas sobre terreno sobre é, o que você deveria saber quando você iria comprar um terreno a respeito do formato do terreno, se ele é retangular, se ele é de um formato irregular, se ele tem declive, se ele é plano, como ele é. Então, tudo isso, se você não tiver lembrado, você pode voltar lá no nosso vídeo número 1, um, que vai estar... Tá é, falando sobre isso. E por que, que eu estou repetindo aqui agora? Porque essas questões é, do que você deveria saber antes da obra é, é, em relação ao terreno, vai interferir agora nessa fase é, do, da preparação do terreno. Se você contratou a sua obra na modalidade de empreitada global, aquela na qual o empreiteiro vai te entregar a casa pronta, com a chave na mão, você não vai precisar nem lá, você só vai pagar para ele lá mensalmente, ele vai te entregar a casa pronta. É, talvez você não precise se preocupar tanto com isso, embora é, um, um conselho que eu dou para você, mesmo que você tenha contratado a obra é, por empreitada glo global, Trate ela como se fosse o seu filho ali indo para a escola, de vez em quando dar uma passadinha lá, ver como é que está sendo feito o serviço, ver o trabalho do seu construtor. É, porque o primeiro serviço a ser feito na obra será a limpeza do terreno. E quando eu estou falando de, de limpeza do terreno, não é o cara pegar uma vassoura ali e sair varrendo o terreno a limpeza do terreno é algo bem mais profundo vai envolver uma raspagem mecânica principalmente hoje em dia ninguém tá usando uma enxada para ir lá carpir o terreno você vai fazer uma raspagem no terreno para tirar toda a cobertura vegetal do terreno, aquelas gramíneas, a grama que está nascendo ali, com raiz e tudo, limpar aquilo e retirar do terreno. Você não vai juntar aquilo num canto do terreno e aproveitar para alguma coisa. Todo esse resto vegetal, isso, essa bucha que é retirada do terreno quando da limpeza, ela não serve para você utilizar como aterro, porque ela sendo um vegetal, ela vai apodrecer com o tempo, ela vai ter uma redução de volume, e se você aterrar o seu terreno em cima dessa cobertura vegetal, é, o que, que vai acontecer? Com o tempo, quando essa terra que você jogou por cima matar essa vegetação que ficou por baixo, esse terreno vai abaixar e vai provocar problemas na tua obra. Então o terreno tem, tem que estar perfeitamente limpo, sabe? Aí você vai entrar na parte do nivelamento, você vai ver se o seu terreno é, é mais plano, se ele tem uma declividade para alguma das laterais dele, se ele tem uma declividade para frente, se ele tem uma declividade para o fundo. Esse é o momento do nivelamento que tem que casar com o projeto, o projeto de, de, de edificação de casa ou que seja de uma edificação comercial que você fez para aquele terreno. É, se o seu arquiteto ou engenheiro projetou ali que é, o terreno seria totalmente nivelado, você vai ter que nivelar. E aí vai chegar a hora de você decidir se você vai ter que fazer ali um muro de arrimo, um muro de contenção ou não. Isso, o seu engenheiro vai orientar lá a sua equipe de construtores de como fazer isso. Tem que estar ali no projeto estrutural, se tiver que fazer arrimo, para que você não se prejudique e prejudique o seu vizinho. O muro de arrimo vai interferir em duas coisas basicamente. Primeiro, no nivelamento do terreno para o devido escoamento da água pluvial, a água de chuva que ela tem que ser escoada para a rua e não pode ser lançada na rede de esgoto tá pessoal tem muita gente que às vezes acha que jogar a água da, da água, a água da chuva no esgoto ah, eu vou estar tá até limpando o esgoto não você vai estar estar sobrecarregando a rede de esgotos Provocando com que nos dias de chuva aqueles tampões metálicos que tem lá no meio da rua Eles é, sejam ejetados ali para cima é, por conta da sobrecarga da água pluvial que você jogou lá dentro O certo da água pluvial ela é ir lá para o meio fio e sarjeta e ir para a rede coletora de esgoto Que isso aí já é uma obrigação da prefeitura é, ter feito as, galerias, as devidas galerias de água pluvial Bom, pois bem, você fez tudo isso e você não faz nada, nada na obra hoje em dia, sem energia elétrica e sem água. Então chegou a hora de você solicitar uh, as, a ligação de água e a ligação de energia para sua obra, Cada cidade tem a sua concessionária de energia elétrica, a sua concessionária de água, que tem suas regras próprias, as suas normas próprias. Ah, no caso aqui da cidade onde fica o meu escritório, é, que é a cidade frutal, nós temos como concessionária de água a Copasa e como concessionária de energia a Semig. E eles exigem que você retire na prefeitura um documento chamado certidão de ordem numérica a certidão de ordem numérica é, é é o documento que diz qual é o número que a sua casa vai ter ali na rua porque lá na matrícula do terreno fala número de quadra e lote mas aquele número que vai estampado lá no muro da tua casa a ordem numérica em relação à rua você precisa retirar uma certidão na prefeitura para você levar na Copasa, para você levar na CEMIG, para você solicitar a ligação de, de água e energia. Pois bem, a ligação de água e de energia também tem uma outra questão. Dependendo do porte da obra, você não vai agora, no princípio da obra, requerer já a ligação permanente. Às vezes a companhia ela não liga, às vezes você vai ter que primeiro solicitar uma ligação provisória de água, uma ligação provisória de energia e depois quando a casa estiver ficando pronta é que você vai pedir uma ligação definitiva que pode demandar inclusive uma troca de padrão, tanto de água quanto de energia elétrica. Isso ocorre por quê? porque o consumo de energia o consumo de água para a obra talvez nunca seja igual ao que a sua obra vai atingir porque a sua casa depois de pronta vai ter lá três aparelhos de ar-condicionado vai ter freezers geladeiras vários aparelhos de TV é, então que vai ter um consumo de energia então para fazer essa ligação definitiva, a concessionária de energia muitas vezes vai pedir um levantamento de carga para saber qual é o padrão de energia, o padrão de entrada de energia adequado para a sua residência. Quero aproveitar esse trecho aqui para dizer que eu quero num dos nossos próximos programas trazer um convidado aqui, um engenheiro eletricista, para nós estarmos falando de duas, dois assuntos bastante interessantes, que é a, a, as, as instalações elétricas da residência. E também falar sobre a instalação da é, energia fotovoltaica, a energia através de painéis solares na sua residência. Eu quero ver se para um dos próximos programas a gente consegue trazer um engenheiro eletricista aqui para estar falando sobre isso, sobre estes assuntos. Então você vai pedir essas ligações provisórias de água, ligação provisória de energia, e providenciar os muros para fechar esse terreno. É, Por que o muro é importante nesse momento? É para dar segurança para a sua obra. Segurança em todos os sentidos. Em especial é que se a obra estiver fechada, aquele material mais básico, areia, pedra, ferro, o aço ali da construção, é, ele vai ficar fechado lá dentro do muro, ele vai dificultar um pouco é, o roubo de materiais, que é uma coisa que ocorre muito. Aliás, por falar em, em roubo, a questão da energia elétrica é bem delicada também, porque está havendo aqui na nossa região, aqui no Triângulo Mineiro Frutal Brasil, Está ocorrendo muito roubo de padrões de energia elétrica. Veja que ponto chegamos. A bandidagem aí está roubando padrão de energia elétrica. Existem casas que já foram roubados mais de um padrão para eles poderem vender o cobre que eles retiram disso aí. Então, é preciso muita segurança na obra para que você não tenha prejuízos nesse sentido. Bom, quando, quando eu falo na preparação do terreno é, para a obra, o terreno ele tem que estar preparado tanto para a construção como para a própria organização da obra em si. Então, é interessante que dentro do seu terreno você tenha um canteiro de obras organizado para saber onde vai o quê, é, onde vai areia, onde vai pedra, onde vai aço. É, aquele pessoal ali da obra, o mestre de obras, ele tem que orientar as empresas é, de material de construção vai lá fazer entrega, onde é o melhor lugar para descarregar, qual o melhor horário... É, tem alguns lugares da cidade que pode ter restrição de horário para descarga de mercadoria. Outra coisa que, que é preciso saber nesse, nesse momento aqui é, da, da preparação é como você deve, é, se você tem que pedir algum tipo de licença especial tanto na prefeitura quanto nas, nas concessionárias de de energia ou de água para realizar algum tipo de serviço é, na, no seu terreno, porque às vezes vai ter horário que você não vai poder trabalhar, vai ter tipo de serviço que você não vai poder fazer em determinado momento. Então, tudo isso, o seu construtor, aquela pessoa que você contratou, ou se você próprio estiver administrando a sua obra, você tem que estar ciente de que faz parte da preparação da obra. Uma outra questão é que hoje tem-se o costume de fazer uma locação de um container para a guarda de principalmente dos materiais básicos, porque nesse princípio de obra você não tem um local para guardar lá saco de cimento, saco de cal, ferramentas e tal. Antigamente usava-se muito a solução de se construir um barraco de obra. Hoje, isso está entrando em desuso porque é uma despesa que depois você constrói e vai ter que demolir. Muitas vezes, não tem reutilização. Então, muitas vezes, a locação do container compensa muito. Então, esse é o nosso primeiro programa que eu estou falando sobre é, a preparação do terreno a gente já tá com um prazo aqui meio estourado eu vou ter que encerrar mas antes disso pedir novamente para você se inscreva no nosso canal dê um like aí no nosso vídeo lá aperte o joinha compartilhe principalmente compartilhe esse vídeo com é, com teu amigo que tá iniciando a obra agradecer mais uma vez uma parceria com o canal mais Brasil e continue com a gente aqui no obra-prima não deixa a casa cair.